O Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, está começando. Veja nesta edição. As mudanças causadas pela reforma trabalhista são os assuntos de hoje da entrevista com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes. No quadro Decisão, uma empresa foi absolvida do pedido para reverter a demissão por justa causa. Vamos falar também sobre os investimentos da Justiça do Trabalho em energia fotovoltaica, a energia solar. E essa energia ela é, ela é gerada não apenas para os prédios onde serão instaladas, e sim para todo o sistema. Veja também os destaques no Giro da Semana e no quadro Tome Nota. É agora no Trabalho em Revista. A Justiça do Trabalho está investindo alto na instalação do sistema de energia fotovoltaica, gerada a partir da luz solar. Veja a reportagem. A luz do sol é absorvida pelas placas e vira eletricidade. É a produção de energia elétrica limpa, sem causar danos ambientais, chamada de fotovoltaica. Outra vantagem é que no fim do mês não tem conta de luz para pagar. Pensando nisso, a Justiça do Trabalho de Mato Grosso investiu 550 mil reais na implantação de duas usinas de energia solar. O Fórum Trabalhista de Várzea Grande foi a primeira unidade. Depois, o Fórum de Tangará da Serra. Para os fóruns de Várzea Grande e Tangará que já foram instalados, é que a energia seja 100% suprida. A vara não vai mais pagar a energia elétrica, porque o que foi instalado é suficiente para suprir, todo o consumo daquela vara. Aqui no Fórum de Várzea Grande, o sistema de geração de energia solar opera desde janeiro. Hoje nós temos um custo na ordem de 2 milhões e meio de energia elétrica. A gente reduzir isso para 500 mil reais. Né? Seria muito significativo. Penso que daqui 4, 5 anos... A gente possa dizer que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região atingiu o um nível ideal de geração de energia própria, de energia limpa, de energia responsável. É, e isso vai permitir uma redução significativa do nosso custeio, e aí sim, é, condições para que a gente invista em outras ações, né, que visem a melhoria da qualidade do nosso serviço, da nossa prestação judicial. Outro investimento em energia solar é no Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde. O projeto já ganhou a certificação nível A, por seguir os critérios de sustentabilidade. A obra deve ser entregue no ano que vem. Entre as inovações estão a colocação de vidros sombreados, que transmitem menos calor para a parte interna do prédio, sistema de iluminação eficiente, e estrutura para capacitação e reaproveitamento da água da chuva, além de gerar energia fotovoltaica. Um projeto é, etiquetado, o PBA Edifica, que é uma parceria do Inmetro com a Eletrobras, né? e a gente pediu ah, no processo licitatório, um dos pré-requisitos era que o projeto fosse etiquetado com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Elétrica, nível A. O prédio do TRT de Cuiabá também recebeu investimentos, as lâmpadas estão sendo substituídas pelas de LED. O sistema antigo de ar-condicionado foi trocado. Para os próximos meses, o Tribunal Regional do Trabalho investirá 500 mil reais na implantação de mais duas usinas de energia solar nos fóruns trabalhistas de Sinop e Sorriso. A administração tomou a decisão de que os principais prédios do interior, eles passariam a ser dotados com sistemas fotovoltaicos e essa energia ela é, ela é gerada não apenas para os prédios onde serão instaladas e sim para todo o sistema a ideia é que agora em 2019 uma, novamente se repita esse investimento já teríamos então cerca de um milhão e 100 mil reais investidos nesse ritmo ao longo de alguns anos né, nós teríamos já uma condição muito boa de geração de energia elétrica é, proveniente do sol. Na opinião do professor do setor de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso, José Afonso Porto Carreiro, os investimentos em energia solar só geram melhorias. Tem um custo assim, inicial isso mas que ele se paga em 4 ou 5 anos, até 6 anos, e um equipamento que vai durar 20, 25, até 30 anos, dependendo da manutenção. Então, depois de 6 anos, vamos dizer, você tem o equipamento de graça. Né? Ele tá, já está pago, ele está só te fornecendo energia. É importante né, que o TRT e outros órgãos públicos passem a utilizar, porque isso funciona de uma forma didática para toda a população, ver que aquilo é uma coisa eficiente, que vale a pena você investir e trazer para sua casa.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 A terceira Corrida do Trabalho nem começou e já bateu recorde. Em três horas, as vagas para adultos foram todas preenchidas. A corrida será realizada em 1º de maio, dia do trabalho. Entre as novidades está o percurso da prova, que está mais curto. A edição deste ano tem como tema Correndo por Mais Justiça e Cidadania. Informações no site www.corridadotrabalho.com.br. A Justiça do Trabalho homologou 38 acordos de conciliação entre a empresa de coleta de lixo Ecopave e ex-funcionários. A empresa encerrou as atividades em Cuiabá depois de quatro anos de atuação e agora é ré em 350 ações trabalhistas em Mato Grosso. Os pedidos totalizam cerca de 4 milhões de reais. A Justiça do Trabalho negou os pedidos de indenização feito por familiares de dois trabalhadores mortos em acidente de carro no interior de Mato Grosso. Na decisão, a juíza Fernanda Madeira, em atuação na vara de sorriso, entendeu que o empregador não pode ser responsabilizado por situações que estejam fora do seu controle, como em casos de acidentes envolvendo atropelamento de animais. O Tome Nota de hoje vai falar sobre adicional de periculosidade. Confira! Se o seu trabalho coloca em risco sua integridade física, fique atento. O TST separou para você cinco coisas que você precisa saber sobre o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é direito de quem trabalha em contato com produtos inflamáveis, explosivos e energia elétrica. Também pode receber o benefício empregados que utilizam motocicleta no exercício da profissão e que estejam sujeitos a roubo ou violência física, como vigilantes e seguranças. O adicional corresponde a 30% sobre o salário sem levar em consideração acréscimos, como gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. O pagamento do adicional é suspenso se o trabalhador deixar de exercer a atividade de risco. Para que isso ocorra, é necessária a comprovação por meio de um laudo elaborado por perito competente.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 Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você acompanha um bate-papo sobre os principais pontos da reforma trabalhista. Quem fala com a gente é o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Não saia daí, a gente volta já! Um país se constrói com respeito às leis e trabalho